Você está numa floresta, um ambiente exuberante, calmo, belo à primeira vista. Há estímulos de toda parte. O som das folhas ao vento, pássaros cantando, árvores rangendo, o riacho, a brisa fresca. O que foi isso? Cabeça e orelhas para cima. Nem pense em piscar. Permaneça em alerta. Esse barulho pode representar um perigo, e provavelmente é. Continue prestando atenção aos sinais. Ah, não era nada. Era apenas um jabuti andando pela floresta à procura de alimento. Ou quem sabe parceiros sexuais. Opa, o que é aquilo? Comida! Não só isso. É um belo banquete. Raridade aqui na mata. É bom não é pegar. Energia fácil assim não pode ser desperdiçada. Espera. O que é isso? Será que é seguro avançar? Agora você tem que tomar uma decisão. Alcançar a comida, mas com risco de ser comida. Ou ir embora e continuar faminto. Qual a sua escolha? Vai, pensa rápido. Bem, essa cutia decidiu fugir. Esse tipo de interação é objeto de estudo de muitos pesquisadores ao redor do mundo. A ecologia do medo é uma área que procura entender como a presença dos predadores interfere no comportamento de outros animais, moldando a dinâmica dos ecossistemas. Mas como assim? Por exemplo, muitos herbívoros são dispersores de sementes. Se há um predador em determinada área, esses herbívoros vão evitar esse local. Assim, é de se esperar que encontremos menos plantas dispersas por eles nesse canto da floresta. A aluna de doutorado da Unicamp, Laura Lucas Trujillo, procura entender como mamíferos da Mata Atlântica reagem à presença da onça pintada. Utilizando armadilhas fotográficas, ela conseguiu registrar como diferentes espécies respondem ao barulho e às fezes da onça, precisando decidir se valeria a pena ou não ingerir a isca. Mas de que forma esses animais reconhecem os estímulos como sendo de seus predadores? Todos os organismos possuem um objetivo simples em mãos, preservar sua espécie. A ameaça de predação é um enorme risco para esse objetivo, afinal é difícil transmitir seu genes se você está morto. Por conta disso, foram desenvolvidas nos animais capacidades de reconhecimento de predadores em potencial. Elas podem ser inatas, que estão presentes mesmo quando o animal nunca se deparou com seu predador na vida, ou podem ser apreendidas depois da exposição ao inimigo. Além disso, pode ocorrer resposta a estímulos gerais, que sejam sinal da presença de uma ameaça, como um movimento súbito, ou a estímulos específicos da espécie, como cheiro ou aparência. Muitas espécies dependem da presença de várias pistas para avaliar com precisão o nível de ameaça, e inclusive alguns animais só respondem a essas pistas quando elas são somadas, porque aí ele vai ter mais certeza da presença do predador. A fuga da nossa amiga cutia de uns minutos atrás aconteceu em resposta ao som de uma onça, sua predadora. Os estímulos ou sinais auditivos podem fornecer diversas informações sobre o predador, como presença, identidade, proximidade e até sua direção de deslocamento, sendo principalmente importantes para presas noturnas ou de animais que usam o som para caçar ou se comunicar. O estímulo mais clássico, talvez o primeiro que vem à mente quando pensamos nisso, é o visual. Além de perceber a presença do predador, até pelo aparecimento de um novo objeto ou um movimento súbito, e identificá-lo, com base na sua forma, tamanho e cor, as pistas visuais também servem para a presa perceber o comportamento do outro animal, e então entender melhor sua intenção. Por exemplo, um predador que está se alimentando ou cortejando representa uma ameaça menor do que um predador que está se aproximando e olhando diretamente para sua presa. Estímulos quimiosensoriais estão presentes em diversos lugares do ambiente e podem ser detectados tanto através do olfato quanto da gustação, fornecendo informações gerais ou específicas de alguma espécie para a presa. Muitos animais identificam seus predadores através de moléculas presentes na urina deles, por exemplo podendo até ser capazes de identificar se aquela pista é recente ou não, evitando só aquelas de cheiro fresco. Eles também podem usar o fator da idade ou de mudança na concentração de um cheiro para saber a direção em que um predador está viajando, e assim conseguem evitar se deparar com eles no caminho. Animais recentemente mortos também liberam sinais químicos que são percebidos por outros de sua espécie e transmitem a mensagem de cuidado para a presença de uma ameaça. Um último estímulo usado pelas presas é o tátil, que se utiliza principalmente de sinais vibracionais. Animais como algumas aranhas, lagartas e girinos usam vibrações do substrato como indicadores da presença de predadores e até conseguem distinguir essas vibrações como sendo feitas por predadores, não predadores ou sinais abióticos, como a chuva. Esse tipo de distinção entre sinais de ameaças e não ameaças é muito importante para a presa, pois impede que ela desperdice tempo e energia respondendo a todos os estímulos detectados. Todos esses recursos garantem que a presa perceba as paisagens de perigo do meio com o qual interage. Identificando o risco antecipadamente, ela tem a chance de pesar os prós e contras da situação e decidir sua próxima ação, evitando virar comida.